<risos> Como é que é pessoal? Eu sou Spartini Bem-vindos a Ancestors Legacy Ora, temos aqui um jogo Um RTS Um jogo que vamos jogar De estratégia, um pouco de, de estratégia da época medieval Foi produzido por um estúdio polonês Destructive Creation Isto é um jogo do ano passado Para aí de maio de 2018 Mais ou menos, mais coisa, menos coisa Eu vou por aqui já o solo E campanha nós vamos ter que andar aqui no um mapa, hum, temos gajos para as que querem Reconstruindo as tropas, o destino de Belosurcs E dar para invés de um brilhão Tem o primeiro capítulo, estamos logo, só estamos logo para dois, é? é. Aquele aqui só temos, só devemos ter um Ok, nós vamos começar aqui no Fora do Romo, em 05 de Junho de 793 Jarl a barba de ferro, entre nomes. Juntamente com os seus outros Jarls, iniciou uma invasão com o objetivo de saquear o rico mosteiro de Lindisfarne. Porém, quando estava no mar, encontraram uma tempestade e os tracares de Ulf desembarcaram do outro lado da perto da cidade anglosoxnica, de Bangburg, ricos nomes, para jogar. Uh, nós vamos ter um mapa assim meio fechado, meio aberto, temos que andar a passear de um lado para o outro a uh, recuperar uh, os nossos amigos, os nossos companheiros que irão estar espalhados pelo mapa. E vamos ter que basicamente destruir o que tiver uh, à nossa volta, tendo sempre cuidado porque saber de haver grupos grandes ainda dos inimigos. One of the leaders of this expedition was Jarl Ulf Ironbeard, a stern but respected man among his people. However, it wasn't meant for all of the Northmen to reach Lindisfarne by the sea. Lindisfarne. A storm that hit the coast of Northumbria has scattered some of their ships miles away from their destination. Wolf's raiding party landed near a town called Bamburgh. The Northmen saw it as an okay, easy to the Little did they know. That all of Northumbria was just coming out of a bloody civil war. Troops bloody of the new King Eat War battling remnants of recently murdered King Osret's royal army. For this reason, heavy garrisons were scattered throughout the country, and one of them was stationed just outside Bambera. Okay. Prima calculation. Iniciando o jogo uh. Ah, é o nome da de empresa Destructive Creations AC Company Ok, junho de três Os gados! mas vão todos bocar asas antes de chegarem a terra, é? Eh? Ui! Aqueles já foram! Pumba! E nós, e nós, e nós, e nós! Estamos quase! Ok, eles gastam fugir? Ou não? Oh, a É são vikings né, os outros. Sem as armas tão desgraçadas. Sem terem uma pistolinha. Um pouquinho de oh e já foi. Mas é assim, morremos logo ao início, nem temos a oportunidade de jogar. Uh, ok. Manchester's Legacy. Ah, então nós não éramos aquela parte. Okay. A gente vai começar aqui de lado. Sensação do esquadrão, está aqui, e agora o que é que faço? Movimento de esquadrão, clique no botão direito do rato no mapa para comandar o esquadrão a se mover. Let's go. Let's go. Let's go. Hmm. Let's go. Ok, fica para onde? Para cima, né? para deste. Vá lá. Encontre o Wolf, e yeah, o Wolf devia ser aquele, né? Morreu. Morreu ou está a ferir? Vamos embora bonequinhos Não me dá para chegar isto tudo Ui, já encontrei algo não Isto de Estadantes, observa Estadantes a estação do Esquadrão Putz É, ah, tem aqui mais em baixo, ok Tem aqui mais em baixo, bora, bora, bora Traz eles Dá para selecionar logo os dois não? Ah, só tens um, grande esquadrão que tu és. Oh. Juntos aos seus aliados. Sim, senhor. não dá para afastar. Ah, mas dá para aproximar. Okay. Okay. Com certeza, meu senhor. Boa ideia. É esta, é fixe aproximar. Ok, uh, posso escolher isto todos? Não, não. Uh, vamos aqui tentar dar a volta? Dá não dá? Não dá aqui! On the march! Uh, o que são disto? Agora a gente consegue possivelmente ir. Uh, por aqui pela montanha, né? e se Não apanhamos ninguém no caminho, depois já está a correr tudo bem! No time to waste! Ok Ui, tem gás de, é dos outros? Não? São menos. Olha lá as portas que estão coladas. Ok Vamos para <tos> cima deles pá uh, Ataque Ataque Bora, bora, bora todos, todos <risos> A morrer aí, então falta um. E ele está. e aí. O gajo no meio, bem, ok. Isto não dá para tipo escolher todos. Nada ah, assim, fiz. Ok, agora vamos dar cabo aqui. destes ora, qualquer com a vestida. É isso mesmo. Vamos conqueá-los. Botamos este aqui no instante e continuamos logo assim para os outros. Que irada, <risos> Uma. Bora vocês, ó, para ah, todos a cara é? os todos Tinha os todos é, pá, ainda faltam antes. Bora lá, vamo lá, atacar esses gays Seguiram? Ah, já, já entraram. Ok. Vamos! Vamos! Londra! a vila. Ok, dois edifícios para mandar abaixo. Os <laughs> we estão burn. Está can de Ok, vamos aqui dar cabo deste É qual? É ali atrás ok? Agora, temos que ir ali vou Atacar alguns gajos, deixa aqui que isso agora sozinho Vamos aqui atacar logo os gajos que não estão ali ao fundo a disparar Dando-lhes cabo, fica é a chance Ok, o stand-up já foi Esquadrão sendo atacado, para o Esquedrão E os por aí Ok, vamos aqui mandar já isto abaixo. Ok, já mandaram a cabra abaixo. Ei, gajo, tem cabo deles, meu. Ei, hey, bora aqui, estão a fazer parados. Ataque-a! Oh, e o Toninho, pá! Ei, não me dar esta merda toda abaixo! baixo. a barra verde estar em cima do prédio. Ok. Vamos embora Vamos ajudar lá em cima Glory Glory Isto agora arde sozinho não é? Porque uns gajos mas eles vão já que os portos Ficam ali ardendo O que é que eles estão à espera casa Acas é Eu sei que estamos gente aí. Ok, esta foi. Fui, porque eu? Não? Não assisti a fazer, não é? Sem inimigos. este, este, este, este. Tudo a atacar, tudo a atacar os gajos, pá! É quase que os portos. Portel. Temos um longo para a pé andar abaixo. Ei, mas este ano é que mais morre, meu? Quanto falta? Ah, mora lá! Espera para cima aí da casa, que isso seja os porcos! Oh! <risos> burn! Burn! Ei, okay, vamos a cabo disso tudo! Destruir as paredes principais. Esses são que os porcos. E temos aqui um vamos destruir ali o, o prédio também este Ataque! A matá-los todos logo. É ok. Vou ficar a casa. Ainda não, não. Anda lá, minha. Prédio de treino, principalmente usar ares de corpo a corpo. bem, para já com caraças. Ai, que mal todos. Ai, que eles... Este aqui está a casar dele e ainda estão a treinar. Olha. Não, não se preocupem, deixem a casar dele à vontade e fiquem aí a bater no boneco. Olha lá o problema de uma casa de Nada, eu não sei onde é que está o UF. Destrua os prédios principais. Ok, o UF tem de sobreviver. Eu acho que está tudo bem. Uh, temos que ir para onde? Uh, ah, já está. Oi! Estão vindo em grande, vindo em grande número. Números. Ok. Ih, uh, não... lá. Defenda-se. Muito bem. Como é que vamos fazer isso? Uh, cabum! Aperta o botão para mudar de formação de esquadrão para mudar o seu esquadrão. Qual botão? Eh! Ah. Formação de defesa, formação de defesa, formação de defesa. Carpa, vamos atacá-los todos! Em todo Ordena a retirada? Clique no, no botão de retirada! Aqui! Fujam, fujam! Ok, o <risos> Olix okay, sobreviveu. Continua! Fujam, fujam! E assim há que fugir. Há que fugir quando não há vitória é possível Antes de viver do que morrer Mas devemos ter perdido e yeah, já devemos ter perdido em tempo, ou Uma Which became their temporary shelter. Here they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries during the could heal his wounds and recover. <coughs> However, a new problem arose for the people of the north. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne. They had together food and supplies. <coughs> um ratinho, uma ratazana assada, bem bom. Ok, só ver onde é que a gente vai parar. Eu estava a falar agora em termos que reunir recursos, possivelmente para além de and our city of seadamsteek with our tarres of gore. we loved é them so soon as they started winning the we lost many good men in there and many were taken hostage. tonight they dine in valhalla. look! he's back! i found food supplies. there is a farm and a hunting hut north from here. if we plunder both places, we will have food for many days. we cannot go. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Já deu para ver o tipo de jogo que é. Um, certamente mais para a frente. E agora já tinha alguma estratégia. Se bem que era basicamente point and click e, e destruir. Aqui de lado já, já começam a aparecer. Muitas coisas que dão status, por exemplo, aqui perseguição, aumenta a velocidade e defesa à distância, uh, ataque de corpo A e defesa de corpo. E aqui tem outros status. Isto aqui é círculo defensivo. Ah, círculo defensivo é estratégia para defender. Aqui será o que estávamos a fazer há bocadinho e aqui será para fugir. Temos também o acampamento médico, que será certamente para. Voltar ao acampamento e restaurar a equipa. Depois vamos ter aqui várias situações em que podemos recriar e aumentar o nosso esquadrão. Aumentar o nosso esquadrão, gerenciar as velas, criar prédios. Portanto, ainda há muita coisa para ver deste jogo. Eu espero que tenham gostado já desta parte. O jogo aqui feito pela Destructive, Destructive Creations. Assim, à primeira vista, está muito engraçado, está muito bom. Os gráficos, opa, para o tipo de jogo que é, está Podemos jogar, de certa forma, com um close, mas, opa, mas acho que não, né? neste tipo de jogos convém cá acima, uh, são muito fixos, eu, eu gosto muito deste, deste tipo de, de jogos, eu jogava, antigamente jogava um jogo que era comandos, comandos ou comando, uh, não igual a este, mas era, era semelhante, mas era point click, com uh, as forças especiais americanas, acho era o é mesmo certo, mas era muito engraçado, jogava na, na playstation para aí, o é mesmo certo. Mas pronto, espero que tenham gostado deste jogo, nós vamos ficar por aqui, se realmente gostarem eu posso eventualmente trazer mais escolas do mesmo, mas por hoje é tudo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Bye bye!